Vou te falar, cê não me leva a sério. Não é a H que tá falando, é o coração. Nosso rolinho já enrolou demais. Até suas amigas estão dando pressão. Pra gente namorar, pra gente se amarrar. E todo dia vai ser parar. Pra gente namorar, pra gente se amarrar. E todo dia vai ser parar, Oh, não é lero, lero. Cê sabe que eu quero. Deixar de ser ficante e virar namorado. Não é o lero, cê sabe que eu quero Entrar na sua vida e não só no seu quarto Não é o lero, cê sabe que eu quero Deixar de ser picante e virar namorado Não é o lero, cê sabe que eu quero Entrar na sua vida e não só no seu quarto Enquanto isso, pararararar Pra cantar comigo, salgadinho Chama no cavaco uh, uh, uh, uh, Vou te falar, cê não me leva a sério Não é a H quem tá falando, é o coração Nosso rolinho já enrolou demais Até suas amigas estão dando pressão Pra gente namorar, pra, pra gente, pra gente se agarrar E todo dia vai ser pra, pra gente ir. namorar, pra gente é. se agarrar Todo dia vai ser... para lá, vai O não é lero lero, você sabe que eu quero Deixar de ser ficando e virar namorado não, não é o lero, você sabe que eu quero Entrar na sua vida e não só no seu quarto O não, não é lero lero, você sabe que eu quero Deixar de ser ficando e virar namorado Não, não, não é lero você sabe que eu quero Entrar na sua vida e não só no seu quarto Enquanto isso... Enquanto isso, para <SILENCIO> Enquanto isso, para <Hey>! na Enquanto isso, para <SILENCIO> Enquanto isso, para <SILENCIO> Chama no Cafaco. Enquanto isso, para na na na